E agora a gente fala com ela também que é moderna. É a nossa repórter digital. É, a Bia vem com todos os detalhes direto do nosso portal RCN67, a maior jornalista do grupo RCN de comunicação no alto Exatamente. dos seus 1,97m. 1,80m. Calma. Não é... tá... Hoje está mais alinhado? É, Tem que hoje É tá isso. Um pouquinho mais. Pode baixar um pouquinho mais. É, tá bom, tá, tá bom. bom, assim, Isso, pronto, aí deu certo. Ai, <risos> Bia, é o assunto, o tema, a pauta é vacinação é contra Isso. A influenza. Isso é, até porque a gripe tá matando também, né, então tem que cuidar aí, porque de repente é um sintoma gripal, ou seja, o pulmão de repente já não tá muito bom aí, pulmão já não ficou bom depois da Covid, então, tem que vacinar, é isso? Isso mesmo, Fernando. A gente vai falar hoje da vacinação contra a gripe, mais uma pauta aí de saúde que a gente traz no nosso portal RCN67. Vou falar já para colocar a nossa matéria aqui que está no nosso portal. É, então, a população de Três Lagoas é que eles estão procurando a vacina, mas ainda está abaixo do esperado. É, de acordo com o Departamento Municipal de Imunização, de 40 mil pessoas que fazem parte aí do grupo prioritário, apenas é pouco menos mais de 3 mil receberam as doses, então tá muito abaixo do esperado aí, já que era alcançar esses 40 mil que estão no grupo prioritário. A vacina, ela tá disponível desde o começo desse mês, então como a gente mostrou aqui várias vezes, ela foi antecipada, e o diferencial desse ano é que nos outros anos é, foi feito de forma escalonada o grupo prioritário, então abria um, depois abria outro, e assim por diante. Agora já abriu para todo o grupo prioritário de uma só vez, então se você faz parte desse grupo, já pode ir se vacinar. A gente tem aqui uma linha lista de quem faz parte desse grupo, então são crianças de 6 meses e menores, até crianças menores de 6 anos de idade, gestantes, povos indígenas, trabalhadores de saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas e muito mais. Aqui a gente tem todo um parágrafo falando quais são as pessoas que fazem parte desse grupo prioritário. Lembrando que essa vacina está disponível em todas as unidades de saúde aqui do município e também no trailer que está tendo toda quarta-feira e sábado lá na feira central. É daqui de Três Lagoas, então mais uma forma aí da população ir se vacinar. Já vai na feira, já come um pastel, toma uma, uma cana e já vai se vacinar. Aproveita para completar aí o seu esquema e não deixar faltar a dose de influência, Fernando. É, vamos, vamos dizer certinho, um caldo de cano, né? Hum, que tomou Uma cana. E é, já Olha sai só. turbinado de lá, mais louco que o Batman. É. Você já chupou? Uma curiosidade aleatória, você já chupou cana? Já, ô! Muito bom! Sou da Roça. Às vezes eu Sou quis dizer isso e você ah, tá. É, de chupar uma cana. Chupar uma cana é, também pode dá. Ser. Também pode ser, dá. mas será que tem na feira cana, pra, sei, chupar? Na feira cana pra, sei, pra chupar? Não sei, mas fica é. aí. Aliás, você chupando. gosta de caldo de cana? Eu adoro caldo de cana. É, na minha Muito. terra tinha uma garapa. Garapa, também. Ah, mas eu não tomo uma garapa com pastelzinha bom, né? Bom. Pois bem, mudando o rumo da prosa, minha cara, Bia, vamos ah. falar de Enem. Isso mesmo, agora a gente vai para uma pauta de educação, Fernando, olha só, a gente vai estar tá falando da taxa agora para quem vai estar tá fazendo o Enem já, é, quem vai se inscrever para o Enem deste ano que acontece, né, em todo final de ano, então já vou falar para colocar a nossa segunda notícia aqui, é, então os estudantes que forem fazer o Enem de 2023 já podem pedir a isenção da taxa de inscrição a partir de hoje, segunda-feira, os pedidos eles devem ser realizados aí pela página é, do participante, então podem solicitar essa... In... Isenção, estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública ou que tenham sido bolsistas integral da escola de, é, de rede privada, que tenham renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio ou ainda estudantes com declaração de vulnerabilidade econômica inscritos aí no CAD único do governo federal. É, lembrando também que para assegurar este ano a acessibilidade, além da versão tradicional, este ano o INEP também disponibilizou duas outras versão, versões, é, Aí, do edital, uma em libras e a outra com adaptação para pessoas com deficiências visuais então a gente também tem mais essa novidade para assegurar aí é, que todos possam é, ver né, e saber mais sobre esse edital do Enem lembrando que o pedido final é até o dia 28 de abril, então começa hoje vai até o dia 28 para você pedir aí essa isenção da taxa para o Enem de 2023 falando em inclusão e falando em uma pauta minha cara, Bia, em que você gosta bastante, é, que é, é cinema. É, eu achei um negócio interessante. Agora, as salas de cinema, não são todas, né? Não são todos os cinemas do Brasil, mas é, existe agora é, uma opção para os surdos e para os cegos também assistirem. Que legal, né? Muito você bom. coloca ali o teu smartphone, tem lá um aplicativo do cinema, e aí você assiste na frente na tela... É o filme e no teu celular, no caso dos cegos, escutam a, a, a audiodescrição. Ah, e no legal. caso dos surdos, é, assistem ali o intérprete ou os intérpretes ali interpretando o filme. Que legal, né? Então a inclusão chegando é, a, a todos os lugares. Na educação, como você bem citou há pouco, é, no cinema, e a gente também faz todo o nosso esforço aqui é, em, em promover a acessibilidade. A TVCHD, canal 3.1, que faz parte da TV Cultura, a TV Cultura é a TV que mais disponibiliza conteúdo em língua brasileira de sinais para a sua audiência, né? Então, os principais jornais aí da TV Cultura, já tem o intérprete. Minha cara, Bia, obrigado pelas suas informações, tá bom? De nada, até amanhã, Fernando. Você tá muito simpática hoje começou a semana, a gente, ah, tá? Ah, entendi. Começou bem, aí é, depois vai... Ao longo da semana vai... vai Isso, quarta-feira é um... Já é. Você vai ver que é um outro dia. Aí vai raliando. Vai no... Aí na sexta-feira a gente dá uma, é. uma animada de novo. Mas sexta é feriado você vai trabalhar. Eu... Ai, tá vendo? Já me entristeceu. Né? <risos> tchau, minha! Tchau, tchau.